Olha, eu vou vos explicar hoje uma coisa. Eu acho que o TikTok vai retirar esse vídeo. Porque é muita informação verdadeira que o pessoal não quer, o pessoal da elite, não quer que nós saibamos. Vocês sabiam? Olha, eu quando descobri isso, manos, eu fiquei espantado. Vocês sabiam que o que motivou os europeus, eh, os brancos, assim podemos dizer, a invadirem as, as colônias a, eh, africanas, os os bairros africanos, não sei como é que chamavam antigamente, foi mesmo a fome. Já, yeah, foi a fome, porque nós africanos sempre tivemos de tudo, riqueza. Claro que para eles nós não sabíamos, não sabíamos a, como é diz, aproveitar, mas foi a fome deles que fez com que eles movessem os seus barcos para poderem vir aqui, tentar nos enganar e mostrar que